Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é: saiba por que, mesmo fazendo de tudo para emagrecer, tem gente que não consegue emagrecer. E três passos simples para destravar esse emagrecimento. Ai, professor, sabe? Eu faço de tudo para emagrecer e não estou conseguindo. Eu faço jejum intermitente, dieta cetogênica, já tirei o glúten, a lactose, faço. É, é exercício físico? Faço sim. Eu faço musculação, faço caminhada, faço kit, faço aeroba. Eu faço crossfit também em dias intercalados e do mesmo jeito eu não tô conseguindo perder nenhum quilo. Será que tem alguma coisa errada? O que será que eu tô fazendo? Sim, isso é mais normal do que você imagina. Talvez você seja até muitas vezes uma das pessoas que tenta, tenta, faz de tudo pra emagrecer e não consegue. Vou te explicar aqui por quê. Você não está emagrecendo. É simples. Quem faz de tudo para emagrecer, não faz nada bem feito nesse processo. O que eu quero dizer? O emagrecimento é feito de estratégias de emagrecimento. E quando você acumula muitas estratégias de emagrecimento juntos, pode ser muitas estratégias boas de emagrecimento. Juntas, você não consegue fazer nenhuma com uma qualidade boa, bem feito. O que acontece? Ela não funciona. Para emagrecer, você precisa de uma única estratégia que seja bem traçada e bem feita. Ai, professor, o que, que eu faço então? Então, eu quero te trazer aqui três passos simples para você pegar, fazer e destravar esse emagrecimento que está tão difícil. Passo número um. Contrate um profissional de emagrecimento para te auxiliar nesse processo, para te guiar, para te ajudar, para mostrar a hora de que necessita realmente mudar de estratégia ou indicar se o que você está fazendo está certo ou está errado. Pois se você fizer bem feito algo que não vai ajudar no emagrecimento, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Então você precisa de algo que funcione. E quem pode te ajudar com algo que funcione é um profissional do emagrecimento, um profissional de educação física ou um nutricionista. Passo número 2. Escolha apenas uma única estratégia para seguir. Funciona se se você vai fazer musculação com HIIT, escolha e faça aquilo bem feito. Se você vai escolher CrossFit, escolha o CrossFit e faça ele bem feito. Não fique alternando estratégias. Muitas vezes essa alternância é demais, você acaba o teu corpo não consegue a se adaptar de uma forma onde ele cria uma rotina com esse exercício e ele comece a responder às respostas desses estresses de forma a acelerar o metabolismo e ajudar no emagrecimento. E passo número 3, tenha Consistência. Esse acho que é o maior passo que eu digo de emagrecimento. Que muitas vezes você faz tudo perfeito e a balança não muda nada. Na semana seguinte você faz tudo bem feito e continua o mesmo peso, continua o mesmo peso. Se você estiver seguindo uma estratégia boa, acompanhado de um profissional fazendo bem feito, esse emagrecimento ele tende a acontecer. Você precisa ter paciência e você precisa ter consistência. Não é porque em duas semanas não houve resultado significativo, que você tem que largar tudo para o ar. Você precisa ter insistência, persistência. Você tem que insistir. Consistência é uma das chaves do emagrecimento. Pois quando ele começar a responder, teu corpo responder esse emagrecimento, ele vai cair o peso. O problema é que muitas vezes você não tem paciência para esperar esses resultados acontecerem. Concluindo, nunca faça de tudo para emagrecer. Quem faz de tudo não faz nada bem feito. Você tem que fazer bem feito o teu processo de emagrecimento com um profissional que te ajude a seguir nesse caminho fazendo uma única estratégia bem traçada sendo de alimentação sendo de exercício físico sendo de mental sendo da comunidade utilizando os quatro pilares do emagrecimento e três tenha consistência a consistência vai te ajudar a você caminhar para esse processo de emagrecimento emagrecer e continuar esse peso abaixo, esse peso eliminado, que não volte nunca mais. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou amiga que faz de tudo para emagrecer, que está lá sofrendo, frustrado, pois não está conseguindo ter os resultados que deseja. Compartilhe esse vídeo com, com eles, que assim eles possam entender melhor esse processo e possam destravar o emagrecimento deles. Shadow? Um abraço e até a próxima!